Oi todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai visitar algumas pessoas, mas não é no The Sims Mobile, é no Stardoll! Quero agradecer o carinho de vocês no meu último vídeo do Stardoll, onde eu falei que eu virei Superstar, ainda sou Superstar? Ainda, olha só que bom! Senão eu ia chorar e ter que pagar de novo. Porque não foi pago ainda, entende? Não, não se pagou. O que eu gastei ainda, mas tudo bem. E algumas pessoas me deram umas ideias maravilhosas. Tenho até que pegar o um meu celular aqui que eu tive que anotar. Porque foi tanta, mas tanta ideia. Boa, gente. Vocês interagiram demais. Foi incrível os comentários. Eu amei. Continuem comentando. E muita gente me adicionou no Sardol. No caso, eu aceitei todo mundo. Até subi de nível. De tanto aceitar pessoas. E eu recebi três dicas. Vamos lá, a primeira, a Maria entrou em contato comigo e me explicou como eu poderia arrumar o cabelo que eu comprei no último vídeo E deu tudo errado, né? Aí eu dei uma arrumada, gente, o que vocês acharam? Ela me explicou lá que tinha que fazer outro cabelo atrás Mesmo que tivesse pedaços voando, comprar e colocar ele no fundo de tudo Foi o que eu fiz, não sou profissional, não sou nada artística, mas eu achei que ficou bom Ficou melhor do que estava antes só que eu preciso arrumar esse outro ladinho aqui do cabelo, sabe? Mas enfim, eu, eu coloquei, dei uma toquinha nela pra dar uma disfarçada no topo da cabeça, que era meio esquisito. Mas muito obrigada, Maria, você salvou minha vida. A segunda dica foi a seguinte, a gente vem aqui no shopping, shopping, olha, tem roupinha nova aqui na vitrine do shopping. E a gente vem aqui em beleza e vem numa loja chamada Transforme. Falaram pra mim que tinha essas, esses itens aqui, né, pra deixar ela mais realista. Ah, quando eu tava procurando um boné, olha isso que coisa linda, tudo pra mim, tudo pra mim. Então, essa pessoa me falou dessa dica de comprar esses trecos aqui pra dar parecer mais realista. Eu sei que tem gente que faz isso na mão no Star Design, mas eu fiquei muito feliz com essa dica. Nem sei se eu compro, que não aparece muito na minha que Eu queria mais umas coisas de rosto. Mas muito obrigada quem me deu essa dica. Foi? Aqui, ó. Foi a Lívia. Lívia, você é maravilhosa. Obrigada, Lívia. Como que faz pra ter esse, esse tom de pele aqui? É esse tom de pele que eu quero? Ai, tem de rosto, sim. Não. Não. Nossa, não. Não gostei dessa. Vamos levar essas coisas oradas aqui, então. Ai, não. Já ficou muito caro. Meu pai amado. Ai, eu vendi algumas coisas também. Eu diminuí super o preço. coisas Só pra vender de uma vez. Mas, enfim. Obrigada pela dica. A terceira dica, se eu não me perdi, foi de visitar um canal chamado... Não sei o quê. Mort que tem bastante tutorial mas faz dois anos que ela não posta aqui ó, cabelo azul por 20 sds cabelo curto ai ela ensinou é como é que faz a boca põe uma cor, né faz dois iguais, esta mesma cor e baixa a placidade. ah, mas você acha que eu vou conseguir fazer isso? se eu for fazer isso, eu vou ter que tirar um vídeo pra fazer só isso eu vou levar anos pra conseguir mas eu entendi entendi a ideia Vou deixar salvo aqui a gente volta pra cá um dia. E a última coisa que deu origem ao título desse vídeo, né? Foi a ideia da Juliane Correia. Muito obrigada, Juliane, pela sua ideia maravilhosa. Agora nós iremos visitar a casa de todo mundo que comentou no meu livro de visitas, que foi muita gente. Não de todo mundo, né, gente? Que senão esse vídeo vai ter 40 minutos. A gente não tem condições de editar tudo isso. Então, lá vamos lá. Vamos ver aqui. Quem me pediu o voto vai ignorar. Vim pelo canal. Ficou perfeita. Tabata, senhora, vou te visitar. Vim pelo seu canal, vou te visitar. Vim pelo seu canal, vou te visitar. Ainda não sei dicas. Vim pelo canal, vou te visitar. Vim pelo canal. Eu não vou conseguir visitar todo mundo, tipo, olhar... Casa por casa e doll por doll de todo mundo, porque não dá tempo, mas eu vou dar cinco pra todo mundo. Entra no meu clube, vou entrar. Se eu conseguir encontrar seu clube, vou entrar. Eu não consegui responder todo mundo, mas eu tô respondendo aqui agora, tá bom? Pelo... Meu Deus, é muita gente que veio do canal, eu tô... Eu, tô... Eu, tô... eu tô muito feliz. Olha o diabo que tá aberto. Adoro, eu adoro ela aberta. Oi, sua é linda. Não consigo dizer se a pessoa veio pelo meu canal ou se ela quer voto. Agora a gente vai dar adeus à maninha Isa e a gente vai ver... Gente, que dó magnífica. Magnífica. Ai, deixei. Não, acredito. Ela tem até uma calcinha. Coisada. Olha só que corpão. Como faz pra, pra ser assim? Visitei as pessoas que comentaram no livro de visitas e zoei a casa delas. Ai, tem como vestir, né? Vou futucar. Vou manter o biquininho ali que achei tendência. Linda, amiga. Agora vamos para a próxima. Quem é a próxima? Jennifer MX. Uou! Caraca, ela é da realeza, ela. Cinco, quase que eu dei menos. Vamos tirar esse vestido, com licença. Olha, ela é rica, ela. Ela é rica? Agora a gente vai fazer o quê? Tá trancado, a senhora não deixa eu brincar com a sua boneca? Cara, acabei de lembrar que eu posso dar presentes. Vamos ver, o que você mensaliza? Orra! 5 negócios de desejo dela? Ah, mas eu vou ser obrigada a dar. Vou ser obrigada, gente. Ela quer um negócio de 5? Tô, Tabata. Mandei um presente pra você, Tabata. E vários beijinhos. Tchau, tchau. A Tabata eu dei porque ela foi a primeira. Agora a Jennifer eu vou deixar aqui pra sortear ela no final. Porque senão eu vou ficar como... Isso mesmo, pobre. Eu vou, eu vou chegar até 200 de novo. Essa é a minha meta. Eu vou ir gastando até chegar aos 200 SD de novo. Agora a gente <risos> vai ver a Dior... Amiga! Ai, eu deixa eu brincar com a sopinha dela. Ai, desculpa, eu tirei seus peitos. Ai, que cabelo lindo. Ok. Eu não quero ir pra ficar aqui, eu quero para pra outro lugar onde você pode me mostrar. Também. Nossa, achei super tendência esse lugar aqui. Ah, então, amiga, a gente vai brincar agora de se. Si. Vamos entrar no seu baú. Armário, que barulho, o quê? Ai, meu Deus, ela já tem roupas aqui que eu usaria na minha vida. Quanta coisa a senhora tem. O da roupa é linda. Oi, vim pelo o seu canal, se de dicas, tô aqui. Eu vou ficar lendo o que as pessoas falaram pra mim, senão eu vou me perder. Quem é aqui? Cara, ah, amiga, você tem muitas coisas lindas, não quero dicas, quero suas roupas. Beijo. eu quero fazer um look inteiro, senão eu vou levar, tipo, 50 minutos em cada ser humano que eu entrar, sabe? Linda, deu tudo errado, eu sou horrível Maravilhosa, perfeita Vista de desejos, me fala que tem uma coisa Hum, tá, ela tem uma coisa de 6 Como é acima de 5 A gente vai manter ela aqui Pra poder sortear depois Agora a gente vai ver a Iron Metaline Eu não vou nem, acho que eu não... vou parar de falar os nomes Porque o meu nome é terrível, né O que ela falou? Vim pelo canal Ai meu Deus do céu, desculpa Quanta coisa que a gente tá fazendo pras pessoas 5 5, que eu adoro uma Queen de Halloween quem assistiu meu pause entendeu. Nossa, amiga, perfeita. Só fica melhor. Cara, eu não vou nem mexer nesse look aqui. Vamos ver esses desejos dela. Tem algo de 5. Algo de 5. Não, mas tem uma coisa de 40. Eu preciso gastar isso aí, porque quase que eu excedi o limite. Então toma! Aí está o seu presente. Tudo que for das moedinhas das Star Coins eu vou comprar, gente, porque, né... A Dudi falou, oi, vim para o seu canal, dá uma visitinha na minha doll, barra 5. Hum, menos de um pouquinho. Tô brincando, gente. 5 barra 5 pra você, linda. E ela também não deixou sem se mexer nas coisas dela. Lista de desejos, vamos ver o que tem. Ai, ah, aqui tem coisa de Star Coins. Uma bolsa, um vestido. a bolsa, vou dar a bolsa. Beijinhos. Agora já vê a Lara. Ai, que linda! Meu Deus! Nossa, gente! Meu Deus, que linda! O que, que ela falou pra mim? Vim pelo seu canal S2. Temos vários vim pelo seu canal S2 aqui. Ela também não deixa a gente vestir ela. Peraí, peraí, peraí, peraí. aí! Esse moletom da Nick Minaj. Para tudo, a gente vai ter que ir no shopping comprar. Eu não quero nem saber. Vou deixar ela aqui. E a gente vai comprar. Cara, eu não tô acreditando. Era vinil o nome da marca. Eu amo Nick Minaj pra quem. Não sabe, eu amo muito. Eu super Barbie, eu inclusive tinha roupa dela, mas elas ficaram curtas. E eu tive que botar pra vender no meu brechó, inclusive, segue lá. Cara, é igualzinha a roupa da Fendi, da Dink Ai, que loja maravilhosa, um dia a gente passa aqui. Não achei, não tá mais pra vender? Gente, alguém dá um jeito de achar uma... Um moletom de pra mim. Ah, eu falei também que a gente ia fazer as coisas da Academy, né? Mas essas coisas são um pouquinho chatas. Então eu decidi fazer em off mesmo. Clara, você vai ficar aí, então, pra gente fazer um sorteio. Oh, meu Deus! Me dá esse negócio, por favor. Eu tenho um igual na vida real. Nossa, amiga, você é maravilhosa, Amanda. Vamos ver a sua lista de desejos. A Amanda, ela, acho que ela foi a pessoa que mais me deixou mensagens, cara. Ela me deixou umas 5 mensagens, eu acho. Eu vou comprar um presente pra ela aqui de 5, que nós temos. Tem esse de 4 também. Qual será que ela mais quer? Vou comprar o abacaxi, achei ele simpático. Toma um abacaxi. Agora a gente vai ver a VAR Underline Top. Olha que fofura. Essa suíte, toda cheia de planta. Linda, maravilhosa. Vamos trocar essa roupa, porque eu quero trocar por uma roupa mais eu, assim, tipo... Ela tem pouca coisa, gente. Mas acho que eu também tenho pouca coisa. Vamos ver a loja, a loja, a lista de desejos dela. Putz, só tem isso daqui. Poxa, amiga. aí fica muito caro pra eu te dar. Você falou que é muito minha fã, mas... Será que eu posso dar outra coisa pra ela, se ela ganhar? Ai, tem essas coisas aqui, né Já que ela falou que é muito minha fã Eu vou dar pra ela Essa luminária de coração Porque ela é muito pouco. Próxima pessoa, Bia Bellini cinco estrelas Nossa senhora Que suíte linda Eu, eu, não, eu não vou encostar O que, que ela falou aqui pra mim Oi, vem pelo seu canal 5 5 Vamos ver o que, que ela quer Lista de desejos, tem alguma coisa de cinco Aqui tem Toalha. Quanto dinheiro a gente tem? Eu tô torrando aqui, não faço a menor ideia. Tenho que deixar 10 pra fazer o sorteio. Então dá para comprar. Tá, eu acho que eu vou deixar ela no sorteio também. A gente vai ver a Lívia Mendes agora. 5 estrelas. Que linda. É essa cor que eu quero? Como é que faz? Para tudo. Olha o choker dela. Oi, vindo do seu canal. Meio é sua suíte. Se de ajuda é só chamar beijos. Lista de desejos. Alguma coisa com Star Coins. Hum, Temos. Adorei. Toma. Lindo esse negócio de morango, parabéns, espero que você goste. Se já estiver a Kiara agora. Ai gente, se eu fosse mais rica, se só só não desse dinheiro que nem o um clube cor, e eu juro que eu dava mais presentes pra todo mundo daí. Ai Kiara, que linda, o que você falou pra mim? Toda trabalhada no diamante, vindo do seu canal, beijos. Kiara, você é linda, saiba disso. Esse vídeo já tá muito longo, senão eu, eu ia te vestir. Eu falando isso, enquanto eu estou procurando roupas pra colocar nela. Linda, é, lista de desejos, vamos ver... Ai, temos bastante coisas aqui em Star Coins. A gente tem um colar e uma mesinha. Acho que eu vou dar um colar, que é mais chance dela usar, né? Espero que você goste do seu colar. Vamos agora para a Uniter Loca. Cinco estrelas. Ai, que lindo esse cabelo. Parece a grande. Eu só dou, Eu amei os seus shorts. Só mudaria isso aqui, ó. Sim. Lindo. Vamos ver a lista de desejos dela. Você vai ficar aqui pro sorteio, ok? Ah, o Interloca falou. Adoro o seu canal. Te assisto desde o comecinho. Ah, um clube bom é o Flanangs. Cris é um menino. Oi, adoro seu canal. Cris, olha só, faz tempo que não apareceu um homem. Lista de desejos. Temos uma coisa em Star Coins. Ah, tá aqui embaixo o meu dinheiro atualizado. Tô pobre já, não tem problema. Vamos para a Júlia. Vim pelo canal 5,5. Eu dei 5,5 porquê, Júlia. Não! Poxa, gente, olha. Vocês estão me deixando de esquecer as coisas aqui. Júlia. Ai, meu Deus, que bonita. Alguma coisa em Star Coins. Eu posso ajudar hoje. Não, mas tem uma bolsa de 4, né? Vamos ver aqui na labinha. Beija, Berrada. Vocês são muito lindos aqui com inveja. Nada de Star Coins. Cas, L-O-O. -O. Vamos dar 5 estrelas. A Vinha Versa, eu adoro muito bonita. Vim pelo seu canal. Gente, vocês são muito perfeitos. Lista de desejos. Star coins, alguma coisa, moça. Beleza. Next, next next, Kel. Vim pelo seu canal. Nossa, gente, que linda! Que linda! Ah, tem coisas com star coins. Eu vou ter que comprar mais barato, infelizmente. Espero que você goste. Agora a gente vai na última pessoa que é a Saranjo Rainha maravilhosa, linda, Meio esse óculos na cabeça, sorteio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente tem 9 pessoas, e no sorteado foram 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o Nita é louca, você ganhou um presente de mim, ah, mas é de, eu vou sempre pegar o mais barato pra ver se dá pra gente dar pra mais pessoas. Então eu vou comprar pra você aqui essa esse coisinha. Espero que você fique feliz. Que seu dia seja melhor. A gente vai agora sortear entre o 1 e o 8. 5 de novo? Meu Deus do céu. Julia 9,420. Você também ganhou um presentinho. É... Ai, a gente, tem uma bolsa de 4 aqui. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Porque vai dar pra dar presentes pra... Bastante gente. Muito feliz. Agora só vamos atualizar aqui pra ver com quanto que eu tô. 209. Ah, ó. Dá pra dar presente pra mais duas pessoas, se for de 5. Vamos lá. Se você tá assistindo meu canal e você perdeu o sorteio, me avisa. Eu vou mandar um presente pra você, de verdade. Porque a intenção é mandar presente pras pessoas que fizeram o trabalho de entrar na minha suíte. De me procurar no doll, de Assistiram o meu vídeo, senão elas não teriam visto minha doll. Que vieram. E ainda deixaram uma mensagem no meu livro de visitas. Isso é muito legal. A intenção é dar presente para essas pessoas. Agora, se você é uma dessas pessoas que não foi sorteada e você fez tudo isso, comenta aqui. Porque se você tá... vai comentar aqui, significa que você ainda tá me acompanhando. Então você ainda merece um presentinho, entende? Se eu ganhar mais dinheiro, eu prometo que eu faço de novo. Então tem... comprem do meu bazar, me patrocine. Perfeito, gente. Ó, já arrumei um jeito de eu ganhar minha Star Dollar. Me patrocinem, vão lá no meu bazar e contem as coisas. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Dois! A Dior Pink. Amiga que eu mudei de roupa aqui. Ai, você pediu um de seis. Então, se isso vai, talvez, acabar aqui. É isso, gente. Todas as pessoas que sobraram. Se você foi uma das pessoas que não ganharam nada, comenta aqui embaixo e comenta no meu livro de visita, por favor, porque senão eu vou esquecer do seu, do seu nick. Se você foi alguma dessas pessoas que não foi escolhida, comenta aqui embaixo com o seu nick. Senão eu não vou saber quem você é. Pra eu te mandar alguma coisa e me patrocine, hein, cara. Não. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu amei, amei esse vídeo. Eu tenho foi coração amor, tá enorme. Eu trabalho pra editar. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Por ter assistido os anúncios, ó. Um beijo pra você que assistiu todos os anúncios. Se você gostou, deixe o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal. Tchau!